Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega trazendo agora as primeiras informações da polícia para a gente. Albert Silva, bom dia para você. E quais são as informações nesta manhã de segunda-feira? Oi Ana, bom dia para você, bom dia para o Beto Silva, bom dia para toda a nossa audiência. Setor policial movimentado nesse final de semana aqui em Lagoas destacando para essa ocorrência que aconteceu ontem, pois a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência, Ana Cristina, entre dois homens e uma mulher. Esse caso aconteceu na Vila Maria, no local os militares fizeram contato com um homem de 65 anos... Esse homem supostamente seria a vítima e aí começa a história, Ana Cristina. Para os militares, o idoso contou que estava acompanhado aí de uma mulher de 32 anos, que é usuária de drogas na sua residência. E aí em determinado momento chegou o ex-marido, viu? O ex-marido chegou no local dizendo que iria matar aí os dois. Esse ex-marido que tem 25 anos teria arremessado aí algumas pedras, né? Acabou atingindo aí a cabeça desse idoso aí de 65 anos. Para se defender, o idoso acabou pegando aí uma barra de ferro e atingiu aí o braço desse homem aí, causando um corte profundo. O homem, Ana, de 25 anos, que é ex, né? Que é ex dessa mulher aí de 32, teria negado toda essa ameaça né? e lhe relatou que teria agredido esse idoso porque a mulher iria fazer um programa por, a troco de droga, a troco de um entorpecente. Portanto, né, ele não queria que a ex-esposa fizesse aí esse programa, portanto, aí os dois acabaram aí saindo aí em desavença, o idoso e esse ex-marido. aí, O idoso, né, que até então não era vítima, o oh Ana Cristina, o que, que aconteceu? A polícia encontrou de posse desse idoso aí as drogas, que seriam... Né, trocadas aí por por sexo, né? Pelo serviço aí de sexo, né? Dessa mulher aí de 32 anos aí. Aí o idoso, né? Que era vítima, né? Aí agora ficou complicada a situação, né? Ele que era vítima foi autuado aí por agressão, por posse aí de drogas. Depois foi levado aí para Uba, para a unidade de pronto atendimento, Unidade de atendimento, né? Porque ele estava é, machucado. E depois levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando à disposição da Justiça, porque ele estava aí com um entorpecente, uma certa quantia aí, né, dessa droga. Portanto, foi para a Delegacia, foi preso, né, ele que era a vítima, agora não é mais vítima, porque ele acabou levando esse entorpecente para essa mulher aí de 32 anos, né, por troca de sexo. Tá, e foi preso, hein, Ana?